não pensais que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirado da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será condenado, será considerado o menor no Reino dos Céus. Porém, quem praticar e ensinar, será considerado grande no Reino dos Céus. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Caros irmãos, nós vemos hoje nessa leitura, de São Paulo aos Coríntios, essa carta está nos mostrando dois aspectos, né? O aspecto diferenciado do Antigo Testamento e do Novo Testamento. As duas foram alianças feitas por Deus, e a primeira era a aliança da letra, era a aliança da lei escrita, das leis de Moisés, a lei mosaica. A segunda aliança, a aliança do Espírito. A aliança criada pelo Espírito dentro de uma forma diferente da primeira. A primeira existia as leis a ser cumpridas, mas faltava ali muito amor. Por quê? Nós vemos que a lei de Moisés existiu o apedrejamento, matavam-se se a pessoa cometesse o erro, aquela pessoa era julgada, era morta, lei da pedra, lei escrita. Já Jesus, a lei de Jesus é diferente, é a lei do amor, a lei do espírito, Jesus vem morre por amor por nós, deixa para nós a sabedoria do Espírito Santo, mostrando a cada um de nós como é que nós devemos, como que um filho de Deus deve se viver. Abriu-se as portas, clareando-a a cada filho de Deus para saber o caminho do reino, para conhecer o verdadeiro Deus, enquanto que aquele povo do Antigo Testamento ainda não se conheciam bem. Nós sabemos que tinha o povo de Israel que adorava o verdadeiro Deus. Os restantes adoravam deuses, viviam-se meio que perdidos. Jesus, por isso que Jesus é a luz que veio e clareou para nós. Hoje, mais de dois mil anos, é impossível que um cristão não conheça aquele que se diz cristão de igreja, não conheça qual é o caminho que nos leva ao reino de Deus. Por quê? A lei de Moisés é a lei da força, fazer justiça com as próprias mãos. A lei de Jesus é a lei do Espírito, é a lei do amor, é a lei que não condena, é a lei que aceita, que nós temos que aceitar o irmão que erra. Em vez de condená-lo, nós temos que Tentar fazer com que o nosso irmão conheça a palavra de Deus, que o nosso irmão mude de vida. Então, essas duas alianças, São Paulo fala aqui hoje, essa carta mostra essa diferença do antigo para o novo testamento. Lei mosaica. O povo cumpria-se Leis. Mas não existia a lei do amor, existia a lei do julgamento, não a lei da compreensão, que é que nós temos que ter hoje, a lei da compreensão. Nós julgamos, por pequenos motivos, nós julgamos membros da nossa igreja, ou membros de, de, de amigos de trabalho, da... nós estamos às vezes julgando. E que Jesus nos ensina é outra coisa. Não é condenar o irmão, pelo contrário, colocar ele no caminho do bem, saber conversar com o irmão, se ele erra. Então, veja bem, por isso que São Paulo está falando aqui, esse aspecto diferenciado lá do Antigo Testamento e do Novo. Depois do Evangelho de Mateus aqui, aí Jesus deixa claro que não veio abolir a lei do Antigo Testamento, a lei e os profetas, eles não veio, ele não veio abolir isso. Por isso o Novo Testamento ele continua o antigo. Mas ao mesmo tempo Jesus faz algumas alguns ressaltos, um, corrige algumas coisinhas, mas ele não tira as leis. A vinda de Jesus nada do Antigo Testamento passou sem que fosse cumprido. E também o Novo Testamento Nada vai ser tirado até que chegue os finais do tempo. Então, essa diferença de um do outro, nós notamos aqui. O Novo Testamento, para nós cristãos, Jesus dá tudo por tudo. Isso quer dizer o quê? Deus veio aqui e morreu por nós. Deu tudo de si. Mas também quer tudo por tudo de nós. Quer isso também de nós. Por que, que Jesus quer isso de nós? Porque Deus é fidelidade. Deus se tudo por fidelidade, por ser fiel, amor aos filhos. E nós também temos que corresponder e ter essa fidelidade com Deus. E às vezes nós somos muitos infiéis. Mas nós temos que ser fiel dar fidelidade àquele que nos dá fidelidade 24 horas por dia. Então nós vemos nesse evangelho aqui que nós que Deus no, se doou totalmente por nós. E a nossa doação a Deus, como é que está? Eu estou me doando totalmente as coisas de Deus? Eu estou sendo infiel às coisas de Deus? Esse é o exame de consciência que às vezes nós temos que fazer. Porque Deus se doou. Então é essa diferença aqui, que nós vemos às vezes do Antigo Testamento e o Novo. O povo do Antigo Testamento passava por turbulências sem entender às vezes as coisas de Deus. Agora não é possível que o povo de hoje não entenda. Porque Jesus veio e deixou bem claro. Só não entende aquele que não segue a palavra de Deus, aquele que não lê, aquele que não procura saber da palavra de Deus, Aquele pode ser que não vai entender. E o que, que Jesus fez aqui no, do, no, do Antigo Testamento? Jesus eliminou umas pequenas coisas ali que só serviam de tropeço. Mas não tinha nada de espiritualidade. Muitas leis ali não existiam. Vou dar um exemplo para vocês. Na lei de Moisés era pecado o quê? Comer carne de porco. Comer a carne... Era pecado. E tem religião até hoje que não come. Né? Acho que é Adventista, de sétimo dia, se não me engano, é o que não come carne de porco ainda. Quer dizer, estão vivendo lá o Antigo Testamento. Eles não trabalham no sábado, guardam o sábado, estão vivendo o Antigo Testamento. Jesus tirou, por quê? O que, que Jesus falou? O pecado é o que sai da boca, não é o que entra. Podemos comer, sim, não tem problema nenhum. Pecado é o que sai, esse é o cuidado que nós devemos ter, esse é o amor que o cristão deve ter, não estar tá pronunciando coisas indesejáveis, às vezes palavrões, ou às vezes coisas que condenam a pessoa, que condenam o irmão, que mata o irmão, que nós pensamos que muitas vezes matar o irmão é dar um tiro, uma facada. Mas muitas vezes com a nossa língua nós matamos a dignidade de uma pessoa, do nosso irmão. É esse o cuidado que nós temos que ter. Então Jesus deixa claro, não são essas leis, às vezes meia boba, lá de comer carne, de porco, era pecado. Não. O que é pecado é não ter o amor. Como eles faziam, às vezes, por ignorância, condenava as pessoas à morte... A diferença então hoje do Novo e Antigo Testamento são essas aí, né? Então, o objetivo de Jesus no Novo Testamento não é o dever das leis mosaicas, e sim fazer a vontade de do Pai. E a vontade de Deus é que nós nos amamos uns aos outros. É isso que pede, é isso que Jesus sempre pregou. Jesus pregou amor. Então, vamos levar para nós essa mensagem, tanto da leitura como do Evangelho, essa diferença lá do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo, as leis às vezes, condenavam, muitas vezes condenavam. O Novo Testamento nos ensina a amar, a perdoar e a entender a falha do irmão, porque nós somos falhos quanto os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.